E aí, pessoal? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero deixar um alerta para você a respeito do mulher alfa fritador termogênico. Tomem cuidado em qual site você vai comprar esse produto, porque como ele é um produto que está em alta e vendendo muito pelo fato de realmente funcionar, estão falsificando aí vendendo o produto pela internet. Tomem cuidado com sites como Mercado Livre OLX e classificados. Sites que vendem esse produto, esses sites que mencionei, inclusive bem mais barato do que o preço original. Fique atento, porque não vai funcionar aí, não vai te entregar os resultados, você vai adquirir e vai cair em mais um golpe da internet, colocando ainda assim a sua saúde em sério risco e muito provável você não vai receber o seu produto aí no seu destino, o endereço que você colocou aí no momento da compra. Eu recomendo apenas que você solicite no site oficial que é o indicado pelo fornecedor do produto do Mulher Alfa Fritador, porque lá você terá a garantia da funcionalidade total do mesmo e eu vou deixar o site oficial do mulher alfa Fritadora aqui abaixo na descrição desse vídeo por lá você estará comprando o produto 100% original e com a mais absoluta segurança pode ficar sossegada que o produto ele vai chegar corretamente na sua casa Conforme o prazo estabelecido. Ele chega em uma caixa pequena, discreta. Vem o seu Mulher Alfa Fritador. E as instruções de como você deverá usá-lo. É bem simples. Esse produto realmente funciona de verdade. Por ser composto apenas de ingredientes naturais. Não causando, ainda assim, nenhum efeito colateral. Pode ficar tranquila. É recomendado, inclusive pelo ministério da saúde tendo seu registro aí com a anvisa então fica aí o meu alerta mulheres tá fica aí o meu aviso pra você vou ficando por aqui e o link do site oficial para que você obtenha mais informações acerca do produto original deixarei aqui abaixo na descrição deste vídeo